Sejam bem-vindos a mais um Power Play, e hoje eu, Felipe Bonomi, estou aqui novamente com meu amigo... Victor Flamel, e aí pessoal, tudo beleza? Semana passada foi o eu que indiquei Kings Road, e hoje quem indicou o jogo, ou seja, quem que é o especialista aqui, é o Victor Flamel. Nos fale sobre esse joguinho aí. Especialista não, é, eu nunca me adaptei a, a, aos mobas aí, eu vejo muito pessoal jogar, alguns amigos me chamam sempre, e nunca nenhum tinha me chamado a atenção. Eu tentei jogar LOL, tentei jogar Dota, mas sei lá, não... Não me adaptei. E o Smite mostrou uma coisa diferente aqui, que foi o que me fez jogar um pouquinho. É, eu gostei dos vídeos, né? Já que ele é em primeira pessoa. Em vez de você ficar clicando com o mouse, você vai utilizando o WASD. Que é o que a gente usa no, nos RPGs, né? Então, é, eu gostei disso aqui. Joguei uma partidinha aí, tutorial e tal. Até o momento, tá, tá agradando. Pronto. Eu vou. A gente tem aqui os deuses, que são... Disponível essa semana Eu vou de Cupido velho <risos> Eu vou de Cupido, cara eu Achei muito engraçado isso aqui <risos> Cara, eu vou com a Neide essa, A gente faz o tutorial com ela Eu vou com ela, eu não sei o que ela faz, mas ah, é... Qual que é esse modo de jogo que você escolheu? Arena é, Isso é mais um diferencial do Smite Ele tem alguns modos de jogo, pelo menos nos outros Eu não tinha visto isso então, esse aqui é o modo Arena, tipo PVP mesmo. E a gente tem que auxiliar o, os minions, né? A chegar ao outro lado da arena. Isso não vai ser legal. Vamos <risos> ver que bicho daí. Eu, eu gostei disso, tanto da questão de ser em FPF, é. como, FPF FF, como também a questão de ser em. Eu tenho que clicar em escolher alguma coisa já tá escolhido? É, escolhi. Ah, tá, desculpa. É, é, escolher, clica em escolher. Aí, pronto. Eu achei interessante ter vários modos de jogo, porque isso gera uma variedade. Nos outros MOBAs você tem meio que uma coisa muito repetitiva. E quando eu vi lá no site que tinha vários modos de jogo, eu falei: "Pô, interessante". Exato. Esse modo arena mesmo, eu dei muita risada com os vídeos que eu tava assistindo, porque tipo, esse cupidozinho, velho, véio... <risos> ele fica saltando um coraçãozinho no meio da arena. <risos> Ela é, é nós aqui, ó. A é a Globeleza. É é Meu Deus, eu podia ter pegado você um char mais máscara, gente. Está eu tinha que estar tá esperando. Tem um aqui, um gato aqui. Ó a minha flechinha do coração. Aqui. É, tem um monte de skill que eu nem sei o que faz aqui. É, eu também estou testando aqui. Uai, se materializaram. Uai! Tô tacando o coraçãozinho de todo mundo aqui. Eita, aí. deu um salto pra trás aqui. Ai, carai, A arcade, melhor kill é ela. É, pelo menos pelo jeito a gente tem um time bom. O cara ali matou alguém. É, eu tô vendo. Vai matar outro agora. Matou o segundo. Aí. É, o aí, coraçãozinho aí, ó, pega aí. Tô subi de nível, subi de nível, subi de nível. lhe ajudando aqui, mas seu life tá bem baixo. Velho. Eu sei, eu não sei o que eu tenho que fazer. O foi assassinado. Oh, não, três. Eu fiz essa pista aí, mas também não sei muito <risos> o ah, aqui é como se fosse jungle. Isso aqui é como se fosse no meio da arena, cara. Tem é um Imagina, jungle no meio da arena aqui. Vamos lá. Eu tô com pouca mana, véio. Acampamento de mana Ah, isso é um acampamento de mana? Mana Camp É, ele vai dar o bambolê aí de mana, entendeu? Mas, pô, não dá pra mim não, eu tô sem mana demais Eu vou recarregar aqui que é esse negócio dormindo no chão? Ó, ganhei leva aqui Ah, se eu voltar aqui eu ganho... É, se você volta pra base aqui, ganha vida é. e... Recupera a vida e é, é mana, né? E leva ah. Então, os caras estão lá na frente, metendo a porrada aqui ó. <risos> E a gente no bando aqui atrás Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó o campo de florzinha aí, ó, pô <risos> Ai ai ai ai ai, deixa eu, cara Pô, o cara é de cavalo? Que porra é essa aí, né? é velho? É deixa eu correr, ali não é legal foi assassinado! Massacre! Eu tô upando level eu não sei nem pra quê. É, matando essas infelizinhas aqui, ó. É, mas eu não sei nem o que que eu faço com level. Ah, tem umas paradinhas pra... Não, level habilita... É, libera habilidade nova, né? Também você pode comprar item aqui com a letra I. Você abre a loja e vai comprar item também. Hum. <risos> o áudio desse cupido. Eles estão passando no portão. Não pode deixar passar, não. Os minions não podem passar nesse portão aqui, não. não dá vida. Né? Eu ouvi uns um parques ali. Eu fiz um ataque que eu solto para trás. Eu tô tentando dar cobertura desse carinha. que Ele tá esbagaçando os caras tudo aí. Eu tô... Tentando dar uma cobertura aqui. aí. É ele. Esse Sobeck aí. Uhum. Eu tô dando cobertura pros Minions, né, que eles são legais. aí que eu tô gravando. Ô é oh, mãe, deixa o Glavel aflamar. É, tá tudo. Bora rasgar a terra. Morre, morre, morre. Tem morre. um correndo ali. Tem um Tem eu morrendo aqui. Deixa eu voltar lá pra pegar a mana. mana. o miserável carregou. Um aliado foi assassinado. Vamos lá, minions, vamos dominar. <risos> Olha lá, um eu matei, um eu matei. Ah, acharam que eu não ia matar nenhum nesse jogo? Você vai ficar por pra trás? os <risos> minions aqui, tá passando tudo, velho. Não, cara, que absurdo. Esse cara tá empurrando uma... É, o da gente aqui tá levando uma parada aqui, eu tô dando cobertura desse aqui. Opa, é, matei-o! Né? Matei-o! Pô, Flamel, ó. mata a Mata ela, mata ela, falta uma. Ixi, isso, era deu uma porrada que faltava mesmo ali. Recuperar a mana. Deixa eu ver. Acho que dá pra comprar alguma coisa. Não faço ideia do que comprar. Um Essência, dano. Arauto da Morte, Azir. Mina do Titã. Todos os seus fulgando. Vai, vamos ver o que dá pra comprar aqui. Não tem arco. estatísticas recomendadas. Corrida maior. O que é esse aqui? Tem grana sobrando aqui. Rapaz, esse, esse, esse sobré, sei lá. Tá esbagaçando, velho. Tô só dando cobertura ele aqui e o cara tá destruindo, velho. Eita, tão me acertando aqui, porra, é. Olha é os meninos, olha é os meninos, olha é os meninos, vindo. É os meninos. É é uai, uai, uai, alguém ajuda aqui. Ah. Cadê tu? tô voltando para base aqui que eu fui espancado aqui os meninos estão tudo passando aqui cara é pelo mas pelo que eu vi é, a gente tá com passou bem mais nós né? sim eu tô cadê aqui Esse aqui tá vamos lá ah ah oh, oh. Ai, que Vamos lá, vamos lá. Bom, 3 o 3 matou mais um, o cara tá on um fire. Uai, tomei uma badalgada aqui agora. É. ele tem um, tá com pouca vida. O inimigo foi assassinado. Vai aqui. Ai, preso, né? Nossa, o cara matou sete já Sem nome Esse camp, será que se eu for lá eu recupero só de estar tá lá? Aham, recupero Mas não, mana camp não, ali eu que pegar o, o bambolê ah. Olha, vem a galerinha aqui, ó, com o escudo aqui Uai! Uh, caraca ai, ah, recuperou vida, eu sou burro demais É injusto com o arqueiro isso Mano, tem um pouquinho de grana Nem sei o que dá pra fazer, mano Será que eu tenho que equipar alguma coisa? Não, né? Tá, equipado Volta aqui, safado Esse é mesmo. Cheio. O inimigo foi assassinado. Ai, ai, morre, morre. Morre, zerado. <risos> eu roubei ah, <seu> você <risos> tava aqui? frase. Você... <risos> eu ganhei a parada de assistência aqui já duas vezes. Olha a vida bom. aí, eu. pega a vida aí. <risos> Acabou. O inimigo foi assassinado. Tô sem mana, tenho que voltar. <risos> Eita, o cara voou aqui. Foi assassinado. O inimigo foi assassinado. Na arena, só pelo que eu percebi, você ah, não pode comprar item, aí. Eu, eu, eu olhei umas duas vezes aqui e não consegui comprar, não. Ah, safado! Ah, safadinho. safadinho! Se eu pressionar K, eu vejo as minhas habilidades, né, olha... 50 minutos de jogo depois. <risos> Flash espiritual, padrão. Passivo. Normal, rápido, instantâneo. É. Evoluí, sei lá. <risos> vamos lá, vamos lá. 29 a 5, o placar, nem sei o que isso conta, mas estamos vendo. Ah, muda velho! Eu tava indo atrás dele quando eu vi o outro. Matei! Flamel! Rapaz, até que a gente não tá fazendo feio, não, velho. Achei que a gente ia ficar pior. Foi Agora eu não sei se você. Eu gostei desse modo ali. Interessante. Era o fato que eu as flechas, porque eu não vou jogar? inimigo foi assassinado! Sem de novo. O um cara correndo lá em cima, ah, sim, tá comprando automático aqui. Quando eu volto pra cá, ele tá mostrando aqui que foi comprado acho. Na arena ele compra automático, no caso. Legal. Eu acho que eu comprei umas botas ali com o dinheiro que eu tinha. Cadê, galera? Tô vendo. Você tá aqui, tá tô, vendo, tô, vendo você aqui tô vendo você aqui já. vendo você aqui. Vamos lá Flamel, vamos lá Flamel, vamos matar a Neide Flamel Você Travou né pô, que, ah, que é isso? Habilidade, habilidade que tinha travado Level 18 já, caraca, eu nem sei de onde que veio tanto level é, Vamos eu... uma galerinha aqui É, é, é o bom. primeiro MOBA que eu não morro Double Nossa, kill. Caraca! Nossa. Pega aí a vida aí, ó. Tô, tô Vamos brincar um pouco. O inimigo foi assassinar. Esse cara é foda, hein? Né? É. Tá. Ai, ai, ai, que é isso, velho? Estamos me espancando aqui. Deixa eu correr, deixa eu correr. Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ainda bem que eu comprei a bota de velocidade, Deixa o cara pra trás. É, eu também consegui sair aqui agora. Vamos ver. Ah, é, ele compra o mesmo automático, só de eu chegar aqui ele já comprou um monte de coisa ali. Opa. O um inimigo foi assassinado. Vamos lá, vamos lá, Nossa, o to tá arretado ali. Então ele vai morrer, ele vai morrer. Se afastou, vai ter que voltar. O ah, Victor Fonel. Safa, safadinha. Eu que três aqui pra trás. É, vem Thor aqui de novo, ó. Olha o é, é a Arqueira, arqueira, arqueira, mata a arqueira. Vai, vai tá dar é, um É, matou. Olha, Olha outro outro. É, o Thor, o Thor. Ah, é, Uhul. Uh -huh. tá. que, que, que, é. É. que É, também acho. Que um Vitória. Vitória. Agora a gente vai ver o quão não feio a gente fez. <risos> ah, não apareceu nenhum. É aqui, mais 150 a favor, mais 0 adoradores, mais 710 experiência. Quase que eu passei pro nível 3. Aí eu acho que agora a gente... <risos> o cupido... <risos> Dá uma baforadinha na tela aqui, escreve eu, coraçãozinho, ganhar. Eu amo ganhar. <risos> aqui eu tenho a Globeleza dançando loucamente, não sei porquê. Vamos, eu vou voltar pra tela de início aqui pra gente botar o, o, próximo, o outro modo, né?